Acabou, minha gente. Obrigado pela sua companhia na Record News, o canal de notícias que balança geral a direção de Tiago Feitosa. Tchau, tchau. Olá, uma excelente tarde para você. Agora são 4 horas e 47 minutos e uma festa clandestina com pelo menos mil participantes, que acontecia num bar aqui na Grande São Paulo, foi encerrada pela Guarda Civil Municipal e nesse mesmo local os agentes encontraram tudo o que as autoridades sanitárias pedem para que não se faça numa época de pandemia.